Olá, nesse minicurso estamos falando sobre educação anti estress sobre como aliviar o estresse, controlar a ansiedade e evitar a depressão de maneira natural, sem uso de medicamentos ou recursos químicos, apenas aprendendo a utilizar corretamente o poder e a capacidade natural da sua mente. Eu sou Gilberto Souza, fundador do anti -Estresse. Eu sou coaching, filósofo, empreendedor e um apaixonado por desenvolvimento humano. Há décadas eu venho pesquisando, reunindo e organizando conhecimentos da sabedoria antiga e da ciência moderna. Agora eu vou te mostrar um pouco do que eu descobri sobre autoaperfeiçoamento. Na aula anterior eu expliquei como surgem os pensamentos de estresse, ansiedade e depressão e ensinei um exercício de concentração para ajudar a perceber que existe uma diferença entre você e seus pensamentos. Isso é importantíssimo para aprender a manter o centro, o equilíbrio e a estabilidade emocional e mental. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como você pode ver o que está acontecendo nos bastidores da sua mente. Você vai aprender a usar o seu corpo e a sua imaginação para ter mais controle sobre a mente e as suas emoções. Vamos lá?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 Passo para você mudar um estado emocional negativo, para você mudar um pensamento negativo. Se conecta com o corpo, percebe como ele está e corrige a postura. Certo? Primeiro passo, primeira dica, super simples super prática. Segundo passo, observar os pensamentos. É um pouco mais sutil, é um pouco mais difícil. Eu vou te explicar como fazer isso, como isso funciona. Como é que funciona essa mente reativa? Imagina que aqui eu pontuar a situação que eu estou... E lá é o ponto B, onde eu quero chegar. Vou uh, pegar um exemplo que eu quero trocar de carro. Eu tenho um carro, ponto A, estado atual. Ponto B, é o carro desejado. A mente, naturalmente, ela vê o espaço que existe entre os dois, vê essa distância e demarca uh, marcos para eu chegar lá. Por exemplo, eu tô com o carro X, quero o um carro Y, a diferença é que eu preciso de R$ 20.000. Então, tracei um objetivo e vou fracionar esse objetivo em partes para eu poder acompanhar esse processo e ver se eu estou conseguindo realizar ou não. A mente reativa ela faz isso de maneira automática. Ela sempre faz isso. É bom para muitas coisas. O problema é o quê? que? quando esse estado atual, o estado desejado é uma emoção, por exemplo, estou infeliz. Naturalmente eu quero ficar feliz. Abre uma lacuna e eu vou preencher esses espaços. Como é que a mente preenche esses espaços? Ela vai lá no passado? E busca na memória situações similares. Quando é um sentimento, ela vai buscar situações de infelicidade. E vai preencher esse espaço com situações de infelicidade. O que, que acontece? Só piora o estado emocional. Vai ativar esse crítico interno e vão surgir questionamentos duros e autodestrutivos. O que, que há de errado comigo? Onde foi que eu errei? Por que, que eu sempre cometo os mesmos erros? Olha, esse negócio já está vindo outra vez. E a gente começa a entrar nessa espiral negativa de novo. Simplesmente porque utilizou esse modo operacional, esse modo atuante da mente, para lidar com aspectos emocionais. Esse estudo, a gente tira duas conclusões bastante importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Remoer pensamentos reduz a nossa capacidade de solucionar problemas. Quanto mais você fica envolvido com o problema, menos você é capaz de resolver ele. Porque você vai entrando numa espiral negativa, vai diminuindo as suas opções, até que só sobra uma coisa, o problema insolúvel. É Outro aspecto importante é que isso é extremamente inútil para lidar com os aspectos emocionais. Ou seja, essa mente atuante, essa mente operacional é muito boa para os elementos externos. Para nossa intimidade, para o nosso mundo interior, ela não funciona. Ela até atrapalha. Quer ver um exemplo? Pensa aí. Eu gostaria de me sentir mais contente. Só pensa isso. Eu gostaria de me sentir mais contente. Provavelmente você está mais descontente. Porque a mente já fez todo esse processo que a gente falou ali. Criou o ponto A de contentamento, o ponto B, onde eu quero chegar começou a preencher, vai estar tá buscando lá no, no plano inconsciente os elementos que preenchem estados de, de descontentamento similar ao seu agora. Se você continuar nessa, daqui a pouco vai estar tá triste, desanimado. Tá. O que, que é importante quando a gente fala de observar o pensamento é o seguinte, você pensa, mas você tem consciência de que você está pensando. Então observar pensamento é tomar consciência do pensamento, está consciente de que está pensando do pensamento que está acontecendo na sua mente. E que esse pensamento não significa que seja uma realidade, não significa que seja você. É só um pensamento. Esse é o segundo passo. Aí você vai me perguntar, tá bom, o que, que eu faço? Como é que eu mudo isso? Vamos para o terceiro passo. Mude a paisagem mental. Porque esse pensamento, ele cria um cenário. para nuvem negra, ele cria um cenário na sua mente. Você precisa mudar essa paisagem mental.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 Para que você consiga controlar, ter mais controle sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre a exaustão. Para que você consiga ter um pouco mais de calma e de equilíbrio no dia a dia. Agora é com você. Comece a aplicar essas técnicas. São simples, mas como tudo na vida, requerem algum treino para obtermos sucesso. Se você achar muito difícil, também não se preocupe. Na próxima aula, eu vou te mostrar os 7 desvios cognitivos que tornam isso muito mais difícil do que deveria ser, e levam qualquer pessoa ao estresse, ansiedade e depressão. Você vai aprender os 7 erros que você já comete e também vai aprender como evitar cada um deles. Lembre-se, você vai receber a próxima aula no seu e-mail. Caso ainda não esteja inscrito, cadastre-se agora. Preencha o formulário nessa página e receba todas as aulas em seu e-mail. Nos vemos em breve. Enquanto isso, seja feliz. Thank mm -hmm.